Olá pessoal, sou o professor Kênio Rezende e tenho uma dica muito quente para você sobre direito penal. Você que vai preparar para a OAB e quer é gabaritar direito penal, não se esqueçam de fazer a distinção a respeito do que? Do artigo 15 e o artigo 16 do Código penal, tá? Lá nós temos a desistência voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior. Pessoal, na desistência voluntária, como eu faço a diferenciação desistência voluntária e arrependimento eficaz? Na desistência voluntária, eu começo a execução do crime, e antes de esgotar todos os meios que eu tenho à minha disposição, eu paro tá? e evito que o crime se consuma. Isso é desistência voluntária. Então, se eu tenho um uma arma com cinco projéteis, dou dois tiros no corpo da vítima, a vítima está viva, a vítima pede, e eu acabo parando a minha ação, eu poderia prosseguir? Poderia. Não quis prosseguir e a vítima não vem a, a falecer? Veja que, neste caso, eu vou... Qual é a regra? do artigo 15, e os outros treinadores falam que é a ponte de ouro do Código Penal. Ponte de ouro, eu nunca vou responder pela tentativa, vou responder pelos atos até então praticados. Neste caso, vou responder o quê? Pela lesão corporal. Só tenho que haver a, a saber a gradação. Se a lesão corporal é leve, se é grave, se é gravíssima. Tá bom, mas veja: não pode haver o um resultado: morte. Tá, isso que é descendência voluntária, arrependimento eficaz. É necessário que eu esgote todos os meios que eu tinha à minha disposição, e mesmo assim não houve a consumação, eu emprego uma nova ação para evitar o resultado. Tá, então imagine: eu tô com uma arma, eu tenho cinco projéteis, desferiu cinco projéteis no corpo da vítima. Me arrependo, levo a vítima para onde? Para o hospital. Levando para o hospital, eu consigo, os médicos conseguem salvá-la. Nesse caso, vou responder pelo quê? Ponte de ouro do, do direito penal. Só vou responder pelos atos até então praticados. Isso é o quê? Arrependimento eficaz. Pessoal, e, de, e arrependimento posterior? Pressuponho que... São vários, vários requisitos. Primeiro, que haja consumação do delito. Segundo, que não haja grave violência, uh, uh, grave violência, uh, violência ou grave ameaça à pessoa. Não pode viver nem violência ou grave ameaça à pessoa. E outra coisa, eu tenho que reparar o dano ou provar a impossibilidade de fazer essa reparação desse dano. Tá? Isso é arrependimento posterior. Lembrando que no arrependimento posterior é uma causa de diminuição de pena. Só que existem arrependimentos posteriores em que é causas extintivas de punibilidade. lembre do do 3 terceiro do artigo 312 do Código Penal, o peculato. Tá? Pessoal, o peculato, culposo, se o funcionário público até a sentença ele vai lá e entrega o bem ou faz a quitação, paga aquele valor, é causa extintiva de punibilidade. Tá? O estelionato, por meio de cheque, lembre da súmula 554, Tá? do STF, é uma leitura ao contrário. Ou seja, se a pessoa faz o pagamento antes do recebimento da denúncia ou queixa, é causa também extintiva de punibilidade. A mesma coisa acontece com os crimes tributários. Tá? Nos casos de crimes tributários, se houver o pagamento do débito antes de iniciar a ação penal, é causa extintiva de punibilidade. Veja que são exemplos de arrependimentos posteriores que não são uh, considerados causa de diminuição de pena, e sim causas extintivas de punibilidade. Ok? Não esqueçam, pessoal. Até a próxima.